você, vai ser a Sim, você vai ser a Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Hoje é o último dia do nosso seminário, do encontro Transporte como Direito e Caminhos para a Tarifa Zero. Um glorioso sábado de manhã. Parabéns a todo mundo que conseguiu chegar até aqui, até esse momento. É, a gente vai ter a nossa última mesa agora é, e, depois, a gente vai ter um intervalo e vai fazer uma plenária final, porque a gente tem uma ideia de tentar encaminhar alguma resolução desse encontro né, para constituir uma rede, né, para conseguir ser mais propositivo, inclusive, no momento que o Brasil se encontra. É, a mesa de hoje é controle popular do transporte. Eu vou antes de chamar as participantes, eu só vou fazer um, uma explicação. É, um dos participantes da mesa, um dos componentes da mesa era o Wojciech Kebrowski, que era um que é um pesquisador sobre o tema de tarifa zero Ele ele ele é da Universidade Livre de Bruxelas. E no dia anterior dele vim, ele testou positivo para a covid, estava doente mesmo, né, com sintomas gripais. Não ia ter condições de vir, então, infelizmente, ele não pode comparecer. A gente fez, a gente teve outras baixas por covid, fez alguns arranjos e a mesa de hoje ela está, né, um pouquinho, tem uma, uma substituição. Vocês vão entender. Mas eu vou. Meu nome, é... para quem não me conhece, meu nome é André Veloso, tem que lembrar de me apresentar. Meu nome é André Veloso, eu sou do Movimento Nossa BH e do Movimento Tarifa Zero BH. Eu vou chamar agora, para comp... eu vou fazer a mediação dessa mesa. Eu vou chamar agora para compor a mesa, primeiro, é Andréia de Jesus, que é deputado estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É, de Ribeirão das Neves e tem uma história, um histórico de luta pelo transporte é, e pelas causas sociais de uma maneira geral, muito forte, muito grande. Fala por ela antes dela chegar. Obrigado, Andréia. Pode compor. Mesmo. É, eu vou chamar também a Charlene Edídio da Ocupação Isidora, Liderança Popular, Sangue nos olhos total, é, assim dá. Quem conhece ocupações de Dora sabe assim a raça que ela dá lá, o tanto de, de treta que ela resolve e como que ela tem tocado aquele processo com todas as contradições, todos os problemas que eles têm. E a Charlene vai vir falar um pouco sobre isso. Bem-vinda, Charlene. E eu vou chamar também. A Letícia Bischel, que é da, do Movimento Tarifa Zero, ela ia falar em outra mesa. A Letícia ela é doutorando em ciência política e uma militante também histórica do Movimento Tarifa Zero, né? desde a ocupação da Câmara já está também passando, já tretou muito, né? tretou muito com os, com os responsáveis pelos transportes, com os gestores. Municipais, estaduais, etc. E ela também vai falar um pouco sobre o controle popular de transporte. Bem-vinda, André. A gente tinha estruturado as mesas de hoje, elas. De hoje, não. Né? As mesas do evento elas têm perguntas diretrizes, né? perguntas que informam um pouco o que a gente quer debater. Teve algumas mesas que a gente fez uma rodada de sete minutos, depois outra rodada de sete minutos. A gente conversando com as participantes hoje, a gente vai fazer uma rodada só de 15 minutos. E aí, com essas duas perguntas meio como fundo, assim... Eu vou ler elas só para vocês terem noção assim, né, quais são as assimetrias de poder na gestão do transporte público hoje e como encontrar caminhos para democratização na gestão do transporte público. Eu vou passar a palavra para Andreia, Andréia. você tem 15 minutos. E <risos> e eu te aviso quando estiver faltando 5 e quando estiver faltando 2, tá bom? E quando tiver acabado o tempo, é... A palavra é sua, André. Ah, eu vou tirar a máscara também. pedir licença aí. Pedir as mais velhas, as licenças mais novas, para a gente iniciar aqui essa comunicação. Então, eu vou evocar sempre a Exu, para ajudar a gente a sempre comunicar e comunicar bem. Né? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite estar aqui novamente compartilhando um pouco da experiência de vida mas também tentar falar devagar para os tradutores aí, né? É, a experiência de vida e a trajetória que forma nós, mulheres negras, a partir desse não acesso à cidade, que é o desafio do transporte público. E aí discutiu hoje Tarifa Zero aqui, eu levantei bem cedo, e o primeiro livro que eu peguei foi da Rosa Luxemburgo, também saudar... Essa fundação e os partidos europeus que têm ajudado o Brasil a registrar suas experiências né? e, a, e a política de verdade. Bem, eu sou André de Jesus e eu estou como deputada estadual. Fui eleita em 2018, mas eu tenho uma trajetória de vida que começa a relação com o trabalho começa como empregada doméstica, diarista. Então, a legitimidade para falar do quanto o transporte público por ônibus é, sim, uma expressão do apartheid social aqui em Minas Gerais, parte desse lugar, de que hoje nós temos um transporte público mantido pelos trabalhadores e trabalhadoras, e trabalhadores e trabalhadoras que não têm acesso, que não têm registro em carteira, então, que o que ganha naquele dia tem que tem compartilhar ainda com as concessionárias de transporte que lucram com o trabalho, é, com o trabalho das trabalhadoras. Né? Mas, é, para falar de controle social, só para não, não, não me perder, primeiro eu quero reafirmar aqui que a tarifa zero é possível... E o nosso compromisso é garantir isso em todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Hoje, nós estamos debatendo aqui em Belo Horizonte, nós estamos debatendo e cada vez mais se aproximando da região metropolitana, porque a grande BH transita pessoas das cidades do entorno, e essas cidades alimentam Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte é, é, é hoje o ponto de referência para acesso Há políticas de educação, de saúde especializada. Então, as cidades que estão aqui no entorno dependem de Belo Horizonte. Então, os trabalhadores e trabalhadoras de Ribeirão das Neves, a cidade onde eu vivo, elas ainda têm uma relação dependente de Belo Horizonte. Então, nós estamos discutindo transporte público. E aí é a primeira coisa que eu queria trazer. Transporte público... Se o serviço é público, ele precisa ser gratuito. E essa é também uma premissa para que tenha controle social. Como ter controle social de um serviço que é público, mas está na mão do particular a execução? Esse é o grande desafio para ter controle social, ter participação. Se é um serviço social previsto na Constituição... Direito social. É uma emenda de 2015 da deputada federal Irundina garantiu que o transporte público esteja no rol dos direitos sociais. Direito social como educação, saúde, lazer, previdência. Então, o transporte público precisa ser gratuito. Esse, porque está na Constituição. Há uma ilegalidade aí. Segundo, não impede que haja transporte privado, de iniciativa privada, como a educação tem, educação de iniciativa privada. Mas o Estado não pode abrir mão da sua, da sua competência prevista na Constituição. Primeiro, se a gente devolve para o Estado a, o serviço público, a gente tem vários mecanismos de controle, vários. Vários. Primeiro são os conselhos, tem conselho deliberativo, conselho consultivo. Então, a política é construída com participação popular, participação cidadã nas políticas do Estado. Controle do Tribunal de Contas, controle externo e interno, porque, dentro do serviço público, há uma série de de mecanismos de controle, de participação e aí que a gente chega no financiamento. Hoje, o discurso para não ter o tarifa zero, geralmente que vem do Estado, é que não tem recurso, não. nós precisamos pensar em receita. Essa é a outra diferença quando o serviço é público. Um serviço público ele tem o princípio da universalização que precisa atender a todos. É muito diferente de pensar no direito do consumidor, e isso me incomoda muito. Quando a gente vai discutir transporte público, a gente sempre traz a perspectiva de consumidor, de alguém que paga por um produto, então, por isso, ele pode reclamar do produto. Não se trata de transporte público, é o direito universal de ir e vir, é o um meio de garantir o, trans... o direito fundamental de ir e vir. Se o transporte público está na mão do privado, ele escolhe a quem ele vai atender e como vai atender. Então, fere o princípio da universalização, que é atender a todos, não é quem é rico, quem é pobre, quem paga mais, quem paga menos, não, atender a todos. O outro princípio que eu acho que é fundamental dentro da administração pública, e por isso o transporte precisa ser mantido pelo Estado, pelo órgão estatal, aí eu falo prefeituras, Estado, é superar a desigualdade, porque o é um serviço público, universal, que atende a todos e todas, ele também observa o um princípio da isonomia, da equidade. Aquele que não pode pagar, não pode ficar sem o serviço precisa ter formas de inclusão. Então, por isso, se o transporte público prestado pelo Estado, pelo órgão público, ele pode garantir, sim, esse processo de passar, de passar agora em ser um transporte pago ainda, né? parte dele pago pelo usuário, até chegar ao tarifa zero que é garantir que todos e todas tenham o direito de ir e vir. E a experiência, e aí eu quero trazer um pouco da, do desafio, que é, é avançar nesse debate, porque a gente precisa conversar, precisa ter um esforço coletivo do legislativo, do executivo e do judiciário. Por quê? quando, eu, quando eu, eu fiz Direito pelo ProUni, Sistema de Cotas, aquela peleja, né? peleja, que é negro entrar na universidade, negro ter vaga nesses espaços aqui, que é público. É, nós discutimos no curso de Direito, é, eu queria discutir na monografia, trans, é, mobilidade urbana, é, transporte público por ônibus. Por quê? Porque, na época, quando eu conseguia a bolsa do ProUni, 100%, eu vi parte dos meus colegas lá de Ribeirão das Neves desistir do curso, porque não havia ônibus depois das 22 horas em Ribeirão das Neves. Quem estuda por ProUni, por cotas, estuda à noite. Eu era diarista, trabalhava o dia todo, É no final do dia que a gente podia ir para a faculdade. E é o final do dia que o ônibus cortava, porque o ônibus foi pensado para carregar os trabalhadores. É carro de boi. Carregar os trabalhadores de 8 a 5. Uma realidade que hoje nem cabe discutir, porque as relações de trabalho já mudaram e o shopping fica aberto de domingo a domingo, né? de, de, de 10 às 23. Mas não tinha ônibus. E essa, eu, eu peguei isso como bandeira, porque o desafio que foi conseguir a bolsa, discutir cotas e, depois disso, abandonar o curso porque não tinha ônibus para ir e voltar. E, aí quando a gente foi discutir isso na, univers... na faculdade, não tinha professor para fazer a orientação, porque falou esse tema não é do direito, isso é das ciências sociais, da assistência... Isso não é direito. Tem que discutir aqui alguma coisa no campo do direito. E foi um desafio até a gente chegar no modelo que pudesse discutir transporte público como direito fundamental. Porque estávamos sendo cerceados de outros direitos fundamentais como o direito à educação pela falta do transporte público. Então, por isso que eu falo que o debate ele tem que passar pelo judiciário. Depois, o último e é que eu quero trazer, o desafio do legislativo em discutir transporte público para além da relação comercial. Recentemente, a Assembleia Legislativa nós discutimos um projeto, foi extremamente polêmico, que é discutir a legislação de fretamento no Estado de Minas Gerais, porque transporte, nós temos 853 municípios. Para quem está vindo de fora, 853 cidades. Transporte público não tem nem 20 cidades. Me corrija se eu estiver errado, André, que nem 20. O resto do Estado vive uma relação que é muito próxima da relação do fretamento, que é alugar carro, van e outros... É, é, veículos para transitar nas cidades ou para garantir, por exemplo, o acesso à, à saúde pública, que geralmente são os hospitais que estão nas grandes cidades. Então, usa essa lógica do fretamento. E Minas não tinha legislação para regulamentar, tinha apenas liminar decisões preliminares de juízes e não tinha legislação para fiscalizar o carro, o escolar que leva as crianças do urbano é, é, no rural para a escola, porque é ônibus fretado. Nós começamos a discutir isso e aí veio uma avalanche de, de questionamento de empresas hoje que fazem serviços por meio de aplicativo. Não vou citar o nome da empresa, que a empresa já deu muita dor de cabeça para a gente, mas eles... É, começaram a questionar a legislação de fretamento porque não contemplava os aplicativos. E os aplicativos de mobilidade, de transporte de pessoas, que ainda é novo e não tem legislação no Brasil, não dava para ser discutido dentro da legislação de fretamento. Mas ela achava que a legislação de fretamento impedia a circulação de ônibus que hoje circulam com liminar isso significa que não tem o regulamento, não tem fiscalização, não tem acompanhamento. Então, o desafio de discutir isso no Legislativo é imprescindível ter corpos negros que fazem uso do transporte público para falar de mobilidade. Porque hoje, quem fala alto na Assembleia Legislativa é o poder econômico. E eles elegem pessoas para fazer defesa do econômico e não do direito humano humano a mobilidade, ao direito de ir e vir. Então, é imprescindível, terminando meu tempo aqui, para a gente discutir controle social, que o transporte público seja mantido pelo Estado, e que a gente discuta isso nos, nos três entes, nos três poderes, no Judiciário, no Legislativo e no Executivo. Na perspectiva de que o transporte público é direito social, direito fundamental, direito de ir e vir. Não pode ser debatido, não pode ser é, percebido, é, é, é, elaborado, construído numa lógica do direito do consumidor. Porque não se trata de serviço, de produto. De... Nós estamos falando do direito fundamental de ir e vir, e por isso ele tem que ser pensado com os princípios constitucionais que prevê garantia que todos tenham acesso. E, para isso, ele precisa ser gratuito, seguro. E, e aí eu não podia deixar de falar isso, mesmo que eu passe aqui um pouquinho, mas é falar que... É, eu tinha feito aqui uma colinha. Toda a relação humana ela é baseada no Brasil, no Estado de Minas Gerais, na questão racial. Então, quando nós falamos que o transporte público, hoje, aqui na região metropolitana, que tem mais de 32 cidades... Ele, é uma, ele promove um apartheid social, é porque ele sabe quem é o público-alvo que está sendo atingido por essa política que não funciona. Somos maioria nesse país de negros e negras retintas. A maioria são mulheres usuárias do transporte público. E, durante a pandemia, várias pesquisas demonstraram isso. Quem foram as trabalhadoras essenciais na pandemia? Cuidador de idosos faxineira babá enfermeira quem era o público-alvo que ficou alvo desse de, de, de, dessa política que parou de que já não funcionava bem reduziu ainda mais e deixou o ônibus superlotado mesmo durante a pandemia isso é projeto genocida sabe quem vai morrer? Então, quando a gente discute política pública universal, nós não estamos abrindo mão da isonomia e da equidade, que são outros princípios. Aqueles que, não, que são, estão em situação de desigualdade precisam ser tratados de forma desigual para alcançar a igualdade. Então, não dá para discutir transporte público, direito fundamental de ir e vir, se a gente não pensar que é, esse projeto é, sabe quem é o alvo dessa política e quem vai morrer por ausência dela. E é o que acontece hoje, o que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, que eu quero que repugnar mais uma vez a ação da polícia militar em entrar nos aglomerados e nas cidades para destruir as pessoas. Isso não é política de segurança pública, e isso também é consequência desse capitalismo e dessa política pautada na economia e não é pautada nas pessoas. Obrigada. Obrigado, Andréia, pela fala contundente. Você perguntou, eu fui olhar aqui, fui fazer uma cola. A gente tem 853 municípios, 33 com mais de 100 mil habitantes, mas a gente tem poucas empresas de ônibus no, na, no estado de Minas Gerais, elas atuam elas atuam em mais municípios, né? em mais de um município geralmente, ficam trocando a frota entre eles, e a gente vê o que acontece por causa disso. É, eu vou passar a palavra agora para a Charlene. É, ela tinha, você tinha pedido... A, vai rolar umas fotos aí de da, da ocupação. Charlene, você tem 15 minutos. palavra sua. Salve, geral. Eu, enquanto as meninas se organizam ali, eu vou ficar de pé, André, com a sua permissão, porque eu acho que nosso povo tem muito, nós sofremos muito, né? Todos os dias lutando, mas eu acho que a gente não pode de trazer, deixar de trazer tanto a alegria e a música com a gente, porque nos acalenta e nos fortalece. Então, quero cantar uma musiquinha aqui que eu acho que é uma música que retrata muito a nossa vida quanto mulheres, corpos negros, jovens negros. Essa daí é a foto de uma das nossas ocupações, da Isidora. É enorme, nós estamos falando de 8 mil famílias, 30 mil pessoas. Então, nós somos coordenadoras e mulheres de maior do que várias cidades aí. No Brasil, ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou. Desde que índio guerreiro veio do cativeiro e de lá.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 Nada adiantou e de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra quando pode cantar cantar de dor oh, oh, oh, oh, oh. Oh. Do mundo comigo. oh, Ecoa noite e dia. É surrecedor A ah, mais que agonia. O canto do trabalhador, e esse canto que devia ser um canto de alegria, soa apenas como um solo de dor. isso, gente. Nós estamos aí, no canto, nas encostas. Estamos aí. Nós somos o povo que estamos na encosta da cidade, sem direito à cidade, sem direito a estar e viver na cidade, sem direito ao transporte público de qualidade, mas nós construímos a cidade. Somos nós, as domésticas, somos nós, os pedreiros, somos nós que fazemos com que a cidade funcione, o Brasil funcione. Mas somos nós que, de fato, temos os direitos todos negados. Falando da Isidora um pouco, a Isidora fica ali na região norte de Belo Horizonte, onde nós não temos ainda nem água, nem luz, nem saneamento básico. Na verdade, nós temos o poder público que temos lá dentro é a polícia militar. Né? Que é, a gente sabe como que funciona a atuação da polícia militar nas ocupações, vilas e favelas e com os corpos e corpos negros, né? Como que funciona? E, além disso tudo, a gente vem lutando também pelo combate à fome. Né? Além de todas essas negações de direito, hoje nós estamos lutando com o combate à fome na comunidade. Se eu disser para vocês que tem famílias que não têm arroz e feijão para comer hoje na comunidade, vocês vão falar que eu estou louca. Mas não. Não. Nós temos várias famílias sem arroz e feijão para comer. E aí, voltando ao transporte público, que só para começar, a ocupação Vitória, só dentro da ocupação Vitória, que passou um pouco ali, mas é mais ou menos isso, é uma hora e vinte andando dentro da ocupação para poder chegar ao asfalto. Uma hora e vinte andando a pé, as crianças, idosos, a pé, para chegar no asfalto. Do asfalto ter acesso a um ônibus caríssimo, lotado e muito pouco, porque não esperava a comunidade e não se melhorou isso. As crianças andam uma hora e vinte a pé para ir para a escola, além do espaço do asfalto que tem que andar, e uma hora e vinte a pé voltando para casa como que uma criança, um adolescente, vai ficar incentivado a estudar. Né? Além de vários adolescentes nossos, porque, como tem a Isidora, são quatro grandes comunidades, não tem escola próximo. Tem, tem bairro, os lá, esposos, por exemplo, que não tem ensino médio. Então, para os adolescentes estudarem, tem que estudar em outros bairros. E precisa de ônibus. Se os pais, principalmente na época de pandemia, desempregados, não porque querem ficar, porque não tem emprego, não tem condição de dar passagem, eles vão pegar o ônibus é público. Com isso, a segurança pública do nosso estado retiravam os adolescentes uniformizados de dentro do ônibus que estava indo para a escola agora o poder o poder a segurança pública agora virou segurança privada não estou entendendo então com isso muitos dos nossos adolescentes deixaram de estudar tem uma vazão enorme deixaram de estudar além de que a nossa juventude o nosso povo eles são da cultura eles gostam de vir para a cidade, para participar dos hip hop, das, da poesia, do CRJ, que é o espaço da juventude. Não só eles, como muitas pessoas querem estar em eventos da cidade, mas tem um limite de horário para voltar. Ou vai ter que dormir aqui na rua. Então, os horários são limitados, não pensando nessa perspectiva das periferias que são longe. Então, a gente está pensando num transporte não para todos. Para alguns, para quem mora no centro, que aí é 15, 10 minutos, está em casa. A gente vai chegar aqui é quase uma hora, uma hora e vinte. E, olha lá! Então, precisamos pensar em mudar essa lógica. E, além de que também, né? em plena pandemia, a prefeitura de Belo Horizonte passar milhões para as empresas milhões para as empresas de ônibus. Isso é um absurdo. Tinha que investir em questões sociais e investir em tarifa zero. A galera está desempregada, não tem condição de se locomover, e aí você passa milhões para a empresa? Como assim? Então, de que, que nós estamos falando? Para quem que é essa, essa política? Não é para nós. E aí, além disso, a gente está numa luta constante na Isidora, e aí eu falo pela Isidora, mas eu percebo que a cidade como um todo, a periferia como um todo, as ocupações como um todo, vivendo uma luta constante para ter acesso ao ônibus e a ter um acesso também financeiro. Como que a gente paga um preço altíssimo de passagem, assim? Por que não fazer uma integração também? É possível. É possível. Por que não? Adoro quando me dá esses minutos. <risos> Porque eu sou rebelde com questão de minutos, André. Mas tudo bem. É, por que não colocar aqueles, aqueles micro-ônibus que pegam as pessoas gratuitamente... E leve até o metrô, que tem muita gente que tem acesso ao metrô e o preço do metrô também. Está então, é um absurdo. Né? Por que não pensar em políticas que vão atender todos esses corpos? E é possível. É possível. Cadê a tal da Caixa Preta aí que ia abrir, não abriu? É. Por que será? Né? Então, gente, eu acho que está na hora da gente pensar em coletivo. E aí, desde já, eu já agradeço muito o Tarifa Zero, que nos ajudou muito, muito mesmo no período que a gente ia ser despejado da Isidora. Nossa, em 2014, lá com 3 mil policiais, já para descer o cacete na gente, pôr a gente para fora, bater bala de borracha. E nós resistimos, porque nós somos um povo que resiste. É, nessa época, 2014, aí, eles queriam arrancar todo mundo de lá, helicóptero, polícia. E aí a gente é foda pra caralho, porque a gente conseguiu vencer até agora. É, a gente é muito foda. Vencemos aí o capitalismo, a Força Armada, as construtoras que só querem ganhar, sem doar, né? É isso. Então, assim, para finalizar, que eu ainda. Ah, porque eu me sinto pressionada. Estou <risos> brincando. É... Nós conseguimos uma vitória mínima também, porque não tem posto de saúde que atende as quatro ocupações. Então, bem antes, a gente nem posto de saúde tinha, gente. Só para vocês terem uma ideia. Nós éramos proibidos de consultar, porque nós não tínhamos CEP. Tinha um anexo, um anexo, que era o CRAS, montaram um anexo lá, que era um posto que atendia o bairro Zilá Expósito, que já é um bairro consolidado há mais de 20 anos. E aí começa a ocupação. Nós não tínhamos como consultar. Hoje, nós temos a conquista do posto de saúde construído, que foi muita, muita luta. É ocupar lá com as mulheres no 8M, 8, o Dia Internacional das Mulheres, e aí garantir o posto. E nós conseguimos um ônibus gratuito, um micro-ônibus gratuito. Por isso que eu falo que é possível. Falta vontade política das coisas acontecer. Conseguimos um micro-ônibus que busca o pessoal do Vitória e do Esperança, que é um pouco longe do posto onde a gente que é mais próximo do Rosa Leão, que busca essa galera para consultar e leva também. Sabe? Então, essa foi uma vitória muito grande. E é gratuito. Agora, nós estamos numa luta agora maior, que é o ônibus, para levar as crianças para a escola. Como é que você me põe criança para andar uma hora e vinte e depois, sabe? Estamos nessa luta constante. É, para garantir aí os direitos básicos. Né? Belo Horizonte mostra as coisas lindas que tem por aqui mas, se vocês forem na periferias, nas ocupações, vocês vão ver coisas lindas, porque é o povo pelo povo, fazendo trabalho coletivo e construindo com as próprias mãos. Isso é bonito, mas a negação de direito que existe dentro dos territórios e que o poder público deixa de garantir e respeitar a Constituição do Brasil é gritante. E, e, para fechar, André, meu amor, que eu já estou quase chegando a concluir, a nossa comunidade é considerada um dos sete maiores conflitos fundiários do mundo. É, um dos sete maiores conflitos fundiários do mundo. Isso aí foi, foi no Tribunal Internacional de Despejo, que eu tive a honra de participar como juíza lá na Bahia, foi sucesso demais. E nós não vamos desistir, nós vamos parar, vamos lutar pela tarifa zero. Igual tem. Parece que no Serra paga um real, né? A tarifa lá. R$1,50? que a gente tente conseguir levar a Esprezidora para todos os bairros e vamos nos fortalecer, porque só assim que a gente vai conquistar aí nossos direitos básicos. E aí... Ele já vai me dar o concluir. E aí... Já me deu. E aí, gente, eu acho que o importante para nós, independente, assim nosso povo negro e negras, nossos jovens, estão sendo mortos de todas as formas. Tanto executados, tanto psicologicamente, que eu tenho vários adolescentes hoje com depressão, tentando suicídio pelo mundo que hoje vivemos. Fora mulheres e homens que olham para sua casa e veem que você não tem um leite dentro de casa para dar para o seu filho. Então, é, o que a gente quer no Brasil e no mundo, a gente só quer ser feliz,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 Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz, feliz Onde eu nasci e poder me orgulhar E ter a consciência que ocupações urbanas têm seu lugar Salve, salve, galera! É nós. Obrigadão! valeu demais Charlene, no, muito potente sua fala também. No, calma aí, gente. Bom dia para vocês. É, até é difícil falar depois dessas duas falas, né? É, eu, eu queria só apontar uma coisa que eu acho que é importante. É, a Charlene comentou é, que a gente tem os empresários de ônibus, principalmente da região metropolitana, eles pagam fiscais de segurança privada. Ela ela falou, né? Ela falou que o pessoal usa o transporte, né? Vai com a camisa e usa o transporte, geralmente sem pagar, né? Da o pulão, né? Que a gente chama, que entra por trás e tudo mais. No lá Expósito isso acontece no, no na ocupações de Zidori, isso acontece os a, os adolescentes os jovens vão é, embarcam por trás né? não é uma coisa regulada obviamente e aí a gente tem duas coisas que acontecem que eu acho que é importante dizer assim primeiro uma violência absurda uma truculência desses fiscais que não são nem da força pública né? eles são segurança são capangas né são é, jagunços pagos pelos empresários de ônibus para poder fazer esse tipo de ameaça, coerção e dar porrada na galera. E, todo fim de ano, é, isso é, assim, vocês podem pegar os jornais, eu garanto para vocês, todo fim de ano, dezembro, você vai abrir os principais jornais de Belo Horizonte, de São Paulo, e você vai ver alguma matéria falando sobre a evasão, né? sobre o, o dinheiro que as empresas de ônibus estão perdendo porque as pessoas não estão pagando passagem embarcando por trás. Isso é matéria comprada, isso sempre acontece, isso é assessoria de imprensa das, das empresas de ônibus que todo fim de ano manda para começar a fazer pressão pelo aumento da passagem. Então, é, acho que era importante dar essa pontuada. Eu vou passar a palavra para a Letícia segurar essa bronca depois dessas duas falas aí. Sinto muito. Bom dia, pessoal. É, pois é, estou aqui nessa missão de falar depois de André e de Charlene, que são essas duas mulheres incríveis, lutadoras, que colocam né, suas vivências, suas histórias, seus corpos, seus, suas histórias né, espaciais né, dos lugares de moradia, de trajetos, e dessa luta cotidiana que elas têm pelo direito à cidade, pelo direito a vidas vividas com dignidade. E estou aqui também, né, nessa última fala do evento, depois de muito corre, depois de estar aí também na, na produção, né, sentar aqui na mesa e ter esse tempo de e de falar e de estar aqui com vocês é muito legal é muito é uma gratidão de estar de poder compartilhar algumas ideias nesses minutinhos vamos lá é, então eu sou a Letícia eu estou aqui falando pelo Tarifa Zero BH né eu fiz parte aqui da organização do evento pelo Tarifa pelo nosso BH tenho feito parte dessa luta pelo transporte aqui em Belo Horizonte é, desde 2013, que é quando o tarifa zero nasce nas, como resultado né, dos protestos de junho. É, e a gente está falando aqui de assimetrias de poder na cidade, de assimetrias de poder no transporte, e são várias. né? Eu acho que o que a gente consegue começar a estruturar e tudo que a gente já foi falando no, nesses dias de evento e nessa mesa é para começar a gente tem uma simetria de representatividade eu acho que essa mesa também tenta trazer isso é, a gente tem quem toma decisão é bom primeiro não é quem anda de ônibus mas não é só quem não anda, não é só quem não anda de ônibus porque a gente quem anda de ônibus é uma população específica é a população negra periférica é feminina né? é a maioria de mulheres trabalhadoras é que que vão tendo suas vidas né tendo suas limitações, né, vão tendo o tempo de vida tomado, um corpo é, violado né, várias vezes e, não são, e quando a gente vê a composição do poder público, a composição de quem toma essas decisões no poder público vão ser os homens brancos de classe média, de classe alta é, que não que vão um dia fazer, assim, ah, eu até ando de ônibus aquela vez no ano que eu vou dar uma volta para ver como é estão as coisas, não sei, né? mas que é uma outra vivência completamente diferente. A gente tem uma simetria econômica, que é de quem manda né, no, na gestão do transporte. A gente tem um poder público que finge que manda e tem quem manda de verdade. Quem manda de verdade é são os empresários. E isso a gente já é, falou longamente aqui, mas eu queria trazer uma contradição dentro dos nossos limites aqui, do nosso, das nossas propostas do evento. Né? Se a gente tem um setor que é tão dominado pelo empresariado, por um empresariado que historicamente domina as cidades, né? é um empresariado que domina o território e por isso também quando a gente fala máfia tem bastante significado assim é, se a gente pensa em novos modelos de gestão novos modelos de concessão para a gente conseguir tarifa zero como que a gente combate esse poder empresarial que está enraizado nas nossas cidades né que está do, que é dominador dos fluxos trajetos e espaços da, das cidades, então a gente tem, quando a gente começa a pensar em modelos e começa a falar de verdade, então vamos fazer esse negócio, vamos fazer tarifa zero, a gente vai perguntar né, quem vai operar, quem, vai se, quem é que está no mercado hoje, quem tem frota, quem tem é, expertise, quem tem o, o, o domínio mesmo né, operacional e quem poderia, quem ganharia uma outra licitação, uma nova licitação, uma nova concessão de tarifa zero, enfim, a gente é, tem esse problema né, da nossa, nas nossas é, proposições para a gente pensar daqui para frente. E a é, enfim, então uma disparidade econômica. Uma assimetria técnica né, uma, que que várias vezes dentro da luta e que, e que anda junto com um pouco da ideia da participação popular institucionalizada, né, é quando o poder público fala assim, ah tá, beleza, então vocês querem ônibus de graça? Fala da onde sai o dinheiro. Ah, então tá, beleza, vocês querem mais ônibus? Daí a solução. E a, e a gente tem também né, historicamente, é se visto frente à contradição de ocupar esses espaços e de ser questionado sobre isso, de ter que responder numa linguagem técnica, porque é a linguagem que o poder público conversa, justamente por ser uma linguagem excludente, que a gente, ao longo dos anos, né, como movimento, foi falando: então, tá, então vamos tentar responder, vamos tentar falar nessa língua também e é um é uma decisão que, que tem suas contradições, né? Então que a gente vai vendo seus limites, mas que de uma forma ou de outra a gente em diversos momentos como o movimento foi lá e fez mesmo, né? Tipo assim, a gente fala, então vamos calcular quanto que custa a tarifa. Então vocês estão a gente fala assim, ah, não é possível que a tarifa de ônibus custa 4,50. Vamos vamos calcular como é que é já que o Poder Público resolveu que não vai calcular, já que o Poder Público resolveu que vai abrir mão de saber quanto que custa o sistema e joga isso para as empresas de ônibus falarem ah custa tanto, custa R$ 4,50, custa 5, custa R$ 5,80. E o Poder Público, de fato, não sabe dizer quanto custa porque decidiu abrir mão disso. Né? E a gente, como movimento, foi lá em 2018, né, resolveu calcular quanto custava a tarifa. Naquela época, o que, que a gente pagava, né? o que, que o poder público cobrava, era R$ 4,50. O poder público cobrava, não, era 45 e Ia aumentar para R$ 4,50. É... E a gente calculou né, para 3 ,45, não 3,45, é? numa coisa muito generosa, de ta... dando taxa de lucro para as empresas. Sim. É... Oi? É, bom, isso, sim. Ok, então, tem uma disparidade técnica é, pela linguagem né, que, que o poder público resolve conversar com a gente. E a gente também tem uma disparidade de, de, dos espaços participativos, que são muito contraditórios em si mesmos, né, que a gente demanda participação popular, a gente demanda a criação de conselhos, a gente demanda é, a criação desses espaços, mas eles têm seus limites. né Eu acho que, historicamente, a gente também, é, tendo ocupado esses espaços, a gente vê que, eles muitas vezes, eles acabam fazendo parte de um protocolo que vai ser seguido e que todo mundo sabe mais ou menos seus papéis mais ou menos definidos e que tudo segue como está. Né? Assim, você vai lá e tem um caso dessa semana, que, dessa semana é, que está tendo uma alguma outra coisa da região metropolitana, é o Conselho Metropolitano... O comitê técnico de mobilidade metropolitana está fazendo uma proposta de algum, de que que vai avaliar o plano de mobilidade metropolitano, a coisa toda né, toda no, no detalhe do técnico. Então você tem o um comitê técnico metropolitano da agência metropolitana do estado que está fazendo está avaliando um plano que nunca foi implementado mas vamos fazer uma avaliação desse plano e é, que, as, que nem, nem é aprovado <risos> então, e que fica lá né, nesses, nesses procedimentos todos e aí tinha algum aí chegou no, no convite tem uma, uma companheira nossa que está acompanhando a coisa e tem e tem uma coisa que está meio polêmica lá e o que foi dito na construção é assim... Não, deixa assim, porque o Tarifa Zero vai questionar. No dia da reunião, o Tarifa Zero vai questionar. Então, já tem uma expectativa... Você já faz um negócio ruim, que tem a expectativa que o Tarifa Zero vai estar lá para dizer que está ruim para depois alguém ver o que decide a partir da expectativa que o tarifa zero vai questionar, assim, em vez de então, já não ter resolvido. Então, por que você já não resolve logo esse negócio em vez de mandar um negócio ruim? Assim, então, os espaços participativos, né, eles várias vezes vão encontrar seu limite nessa ritualização de uma coisa que, que no final das contas, permanece como está. Mas, assim é pior também se não tiver e aí, e aí a gente vai vendo as limitações né? a gente vai andando com as contradições a gente vai caminhando na luta tendo uma reflexão sobre essas contradições e é o que, que o que, que eu penso né? sobre a segunda provocação que foi feita né? que é como encontrar caminhos para a democratização na gestão do transporte público, e, e eu acho que assim, a gente, conhecendo os caminhos, conhecendo essas disparidades, a gente saber que não é uma só coisa que vai alcançar, não é só uma, uma forma de ação que vai alcançar a, essa democratização, né? que não é só uma, um jeito de agir que vai nos levar para um para os resultados que a gente quer, porque a gente tem que tensionar a contradição até seus limites, a gente tem que é, ir caminhando e demandando, puxando os limites das contradições e também ir para poder criar contradições novas também, né? E é, buscar quando uma iniciativa falha ter outras cartas na manga e ter outros e ter a maleabilidade de dentro das conjunturas, é, buscar novos caminhos, buscar novas alternativas. E eu acho que, um pouco na história do Tarifa Zero, a gente tem dançado com a conjuntura e tem tentado é, responder né, agora já como um movimento de médio prazo, um movimento que surge num, num momento de grande mobilização, de grande... É, comoção popular nem né, social em torno do transporte, que, é 2013, a gente tinha reuniões com 100 pessoas, tinha reuniões amplíssimas, tentando criar consensos, tentando fazer isso. E, hoje em dia, a gente é um movimento de médio prazo, numa conjuntura nacional né terrível, numa conjuntura nacional fascistizante, uma conjuntura nacional golpista, então, tentando... né ser um movimento de transporte de caráter local, mas numa conjuntura nacional que também demanda a gente a, a responder a ela, né? E a entender que o transporte também não é a pauta mais mobilizadora no momento. É, mas enfim, nessa, então a partir do momento que a gente entra nessa conjuntura, no momento de, de ir tentando é, ter várias iniciativas, várias cartas na manga, eu acho que a gente, na, a gente pode dizer né, que, na história do Tarifa Zero e no que, que a gente tem se proposto, a gente busca um caminho que, é de, em alguns momentos, que é técnico-participativo, ou seja, que vai entrar nessas no, no conselho tal da comitê técnico do plano e vai lá pirar na, no detalhe do plano de, de mobilidade, no detalhe dos indicadores de qualidade, e no preço da tarifa, vai fazer cálculo e vai fazer essa linguagem técnica, mas que também vai fazer a linguagem do confronto, né? a gente surge de mobilizações e a gente... É, também, ano a ano, na época de aumento, vai, organiza manifestação, aí é fortemente reprimida A gente né, tem uma, uma história de repressão policial também muito intensa. É, a gente coloca bloco de carnaval na rua e apanha. Assim, então, esse é, é a relação policial né, com a gente também. E... E a gente também busca esse caminho lúdico e esse caminho lúdico territorializado, né, de fazer bloco de carnaval, de fazer as buzonas que são os ônibus de graça, rosa amarelo, que passam pela rua para poder colocar, né, como uma ação direta a experiência de tarifa zero numa comunicação mais leve, numa comunicação mais afetuosa com a cidade, afetuosa com a população. É, e, e tentativas de iniciativas territorializadas, né, que Charlene deu o exemplo da do Buzão da Comunidade, que é a linha que a gente construiu junto com a comunidade da Serra, que, enfim, que é uma história toda que vale, é que é uma cartilha, uma a cartilha amarelinha e azul que está aí rolando, é a história do busão da comunidade, que, em síntese, né é uma linha de ônibus que a gente né, que era uma demanda da comunidade, que foi construída a partir de uma luta popular, é, uma mobilização popular, a 1,50, quando a tarifa era 4,5, sei lá, a tarifa, nessa época, era tipo isso, é, e e que está lá como uma construção que, até hoje, a gestão é muito mais próxima da comunidade, é uma gestão que se tem o telefone do motorista para trocar ideia, enfim, que tenta colocar as coisas no, em termos diferentes, né? ainda que mediados por empresas e tudo mais, tem suas especificidades, que eu estou... Super disponível para contar mais no tempo de debate. Então, pessoal, obrigada é demais. E vamos que vamos. Obrigado, Lê. Então, essas foram as três falas. A gente vai abrir, como a gente tem feito, para uma rodada de perguntas três, quatro perguntas, cinco, se tiver, gente. Já tem o Tiago ali. É, e aí, a gente passa para as considerações finais, tá bom? É, Tiago levantou a mão, é, Jonathan e Ana também. Ok. Oi, som, agora foi. É... Não. Queria começar pelo fim, né? Pela fala de Letícia que acaba ficando mais fresco na cabeça, é de quando ela fala desse jogo que o Poder Público faz, né? Que é tão desinteressado na verdade em ter de fato dados e, e, e fazer. Porque é, é, é engraçado que eles sempre jogam o argumento de que a decisão tem que ser técnica e não política, sendo que eles estão pouco se fudendo descobrir a palavra para técnica, né? É, e, e jogam isso na mão da gente. Né? E, geralmente, a sociedade civil sempre chega com dados e com o um aparato técnico, é, às vezes, mais arrojado do que o que eles têm, e eles simplesmente ignoram isso. Né? A gente continua anos seguintes, depois, no mesmo lugar da luta. Assim, né? E, quando a gente entra nesse lugar, é muito importante para a gente saber do que a gente está falando, ter o domínio do que a gente está falando e tal, né? e ter esse domínio técnico, mas, quando a gente... É, acaba se jogando nesse lugar de, de, de fazer esse trabalho técnico de pesquisa e tudo, a gente, por muitas vezes, acaba deixando outras táticas que são importantes né, de luta. Né? Então, a gente é, se joga completamente numa mesa de negociação, onde a gente não tem correlação de força suficiente para decidir nada e deixa qualquer outra tática de pressão popular de lado. Né? Ai, desculpa, a gente falando rápido, né? foi mal. <risos> é... E aí eu acho que isso gera a desmobilização da luta. Né? E aí também tem essa coisa de que é, falar sempre que a questão é técnica, é técnica, é técnica, tanto do lado deles quanto do lado nosso, é, isola a gente, porque a gente não consegue mobilizar outras pessoas só com argumentos técnicos. Né? A gente não consegue envolver o povo nas decisões sobre isso, porque a gente fica só entre quem conseguiu parar para estudar, para fazer isso e tal, é, e é completamente antidemocrático e para esse lugar do tecnicismo acima de tudo. né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa começar a prestar atenção, porque eu acho que a gente veio fazendo esse movimento nos últimos anos de, de se fortalecer tecnicamente, mas é, de não sucumbir nisso, né? É, de entender que o técnico tem que ajudar a nossa força política e não o contrário. Né? É, e aí eu fico pensando... O tema é sobre essa questão de democratizar a gestão. né? É, ontem a gente estava lá em Caeté e a gente ouviu a, a fala do secretário de Defesa Social lá de Mariana, e ele falando sobre né, a história de ter um, um conselho deliberativo, né, que hoje em dia os conselhos estão praticamente todos consultivos. Então a gente tem um conselho deliberativo e tal. E aí eu lembrei que lá em Pernambuco, na região metropolitana de Recife, a gente tem o CSTM, né, que é o Conselho Superior de Transporte Metropolitano, que é um conselho deliberativo, que é a principal instância do CTM, o Consórcio de Transporte Metropolitano, sendo que esse conselho é, ele tem 25 membros. Desses 25 membros, 14 são representantes do governo, e 13, que eles, é, aliás, 11, que eles chamam de sociedade civil, 3 são das empresas... Né? Aí tem dois representantes de idosos, dois dos estudantes, dois do que eles chamam de usuários, como se idosos e estudantes não fossem usuários do, do transporte, né? e as outras duas vagas eu não lembro exatamente o que é, mas eu acho que tem uma de PCD e outra eu não lembro qual é. Enfim, mas, na verdade, de 25 membros, oito são da sociedade civil, né? e desses oito da sociedade civil, é, pensando que as conferências não são mobilizadas, que as reuniões não são divulgadas, né? é, para participar das conferências, para poder ser eleito delegado, enfim, para poder ser eleito conselheiro, é, a mobilização ela é feita a partir das bases do próprio governo, né? de onde o governo tem dinheiro, de onde coloca lá seus cabos eleitorais, suas lideranças comunitárias. Então, a maioria desses, dessas oito pessoas que estão ali representando a sociedade civil, na verdade, é, são pessoas ligadas aos interesses do governo. Ou seja, a gente tem uma estrutura que ela em si poderia funcionar, um conselho ah, deliberativo nesse conselho, tem participação popular, é, é, pode deliberar sobre as coisas, mas é, é, um, é um é um conselho que, na verdade, o povo não consegue decidir. Eu vi, eu vi, eu vi. O povo não consegue decidir. né é, Não tem como tomar suas decisões porque não tem correlação de forças. né Então, é da gente pensar também de como a gente constrói, e aí eu acho que a gente tem que pensar aqui até utopicamente, é uma discussão até sobre democracia e não só sobre transporte, né porque é um modelo que poderia servir para outras para outras políticas também, né? De como é que a gente quer esse espaço, como é que a gente quer é, que metodologias a gente quer é, para ajudar as pessoas a poderem tomar sua decisão, inclusive num período em que as pessoas elas estão completamente anti-política, né? É, as pessoas não querem discutir política. É, enfim, eu podia falar mais, mas já cortar aqui o tempo, vamos embora. Valeu, ti É, bom dia a todos e todos é, sou jonathan fúria do movimento passe livre grande recife é, acho que esse espaço para mim é um dos, dos mais importantes assim né pena que que o tempo é tão pouco né mas tentando a, é, nós lá do movimento passe livre a gente, ultimamente a gente tem uma uma ênfase né é muito grande em fazer movimento comunitário, em tentar fortalecer as comunidades, fortalecer os movimentos sociais das comunidades, né? E a gente é, já já é, formulando a minha pergunta, a gente tem é, grandes dificuldades, principalmente com atores oportunistas lá. Né? A gente tem é, de de formular uma dinâmica, de formular uma estrutura. Por exemplo, é, em uma comunidade lá em Recife, em plena pandemia surgiu, espontaneamente, é, media, é, capitalizado também pelo Conselho do Bairro, assembleias que chegaram a 100 pessoas, em plena pandemia, no, no centro do bairro. Logo, é, aí, logo em seguida, choveu os, os, os oportunistas clássicos, né? aquela liderança comunitária que não, não pode ver um, uma câmera né, para se promover, que, quem sabe, vai virar um vereador, é, alguns movimentos sociais, é, enfim, uma, diver, uma diversidade de, de pessoas que se, se aproveitam para, entre outras coisas, promover individualmente, né? Quando não para fortalecer diretamente, né? As, é, forças de direita, né? Quando às vezes aparece um cabo eleitoral, né? Do de um partido antipovo, né? Aí a gente queria saber um pouco mais da experiência, como vocês é, tanto é, é, na Isidoro, quanto o, o, a experiência da, do tarifa 0BH naquele ônibus, como, que foi, como é que são os processos de mobilização, é, se vocês conseguem ter uma horizontalidade maior, ou para se proteger tem que ter, um, tem que ter um, uma coordenação, enfim, a, na medida que a segurança né, permitir também, né, que é um espaço... Né, às, vezes, às vezes a gente não pode... a gente parece que está numa democracia, mas... Nem tanto né como a gente pode ver é. e então era, era isso mesmo a gente tentar fazer essa troca de experiência também a gente coloca à disposição também para conversar em outros espaços também para trocar figurinhas né e tentar pensar coletivamente como a gente supera esses desafios né que, que, é, que é uma da, das grandes questões assim né é, é lá em recife teve, a gente teve uma das é, teve, né, a, nessa época de chuvas as enchentes mais letais da história. Né? E teve e, poucos esforços para tentar articular. Né? É, os mais de 60 mil pessoas que foram desabrigadas, né, mais de 100 mortos. Né? E a gente tem, tem, muito, tem muitos mecanismos de, de desarticulação, alguns mais evidentes e outros mais sutis, né, que impedem a gente de se juntar e de realmente sair da defensiva e ir para a ofensiva, porque a gente é maioria, né? A gente não, não era para estar na defensiva, a gente é muito mais forte do que eles quando a gente está junto, né? É, era isso aí. Obrigada. Gente, licença, eu vou tirar a máscara. É, eu sou a Ana, eu sou da MPLDF. Eu queria começar parabenizando o encontro à mesa. Acho que é muito importante que a gente esteja debatendo tudo isso, principalmente quando é com a intenção de tarifa zero. Só que eu acho que a mesa hoje conversou muito isso, as outras mesas a gente também conversou. Não é só não pagar tarifa que vai fazer realmente com que o transporte seja popular. né? Quando a gente está falando de direito à cidade, a gente pensa numa diversidade de corpos, em uma série de corpos que têm tratamento muito marginalizado, a gente está falando que perpassam questões de raça, questões de etnia, questões de classe, questões de gênero, e é isso, a gente não está falando de um transporte não pago que permita só a gente ir e vir, e para determinados locais, fazer nossos hobbies, mas também um direito à cidade, um transporte que permita a gente permanecer, a gente decidir, a gente participar da vida da cidade, de como esse transporte e essa cidade é organizado. E aí, pensando tudo isso também numa gestão popular, que eu acho que foi trazida pelas companheiras e pelos co pelo companheiro da mesa. E aí, pensando tudo isso, é quem anda de ônibus deve gerir o ônibus, deve pensar o que, que o ônibus vai fazer, é, e hoje a gente tem, acho que foi até trazido na fala das companheiras hoje também, que a gente tem um, um entendimento de que a gente está ali, está andando no transporte, está pensando que a gente pode gerir ele, mas ao mesmo tempo existe uma língua, uma língua técnica que exclui a gente, que se coloca quase como um saber universal. E aí, uma, uma, no sentido de provocação para a gente, resgatando um pouco do que a Cléo trouxe, é muito importante que a gente fale essa língua mas também entendendo que ela não não é estática, né? que a gente também está disputando, que esse saber técnico ele tem um lado extremamente político e um lado que tem que ser disputado e não tido como bases já fixas e que a gente não consegue disputar. Mas é isso, uma tarifa zero é melhor do que nenhuma tarifa zero. E aí, pensando nesse saber técnico, nessas disputas, é, o MPL ele ele tem o entendimento de que a gente tem que pensar também em mecanismos de transporte, para fazer essa oposição a esses espaços institucionalizados que acabam trazendo muito essa desigualdade, que marca muito, acaba silenciando muito, a gente pensar também, e tenta colocar na nossa são os Conselhos Populares dos Transportes, que fazem uma oposição muito gerida pelo território, que eu acho que foi uma coisa muito trazida nas nossas falas, como você estar no território, permanecer naquele torre é importante para que a gente decida. Então, é isso. Eu queria trazer para a gente pensar também nesses comit... Como enfrentar esses comitês? Talvez, talvez seja o jeito da gente pensar comitês que vão estar ali com quem está experimentando, com quem está colocando, que muitas vezes não tem esse saber técnico, mas é isso. Esse saber técnico não é ele que define 100% o que a gente está falando de gestão. Então, é isso. É pensar na construção de espaços diversos, a gente ter esses espaços que tenham esse enfrentamento ligado ao saber técnico, mas, ao mesmo tempo, a gente pensar em espaços comunitários, com possibilidades da gente pensar uma outra cidade e imaginar. Porque acho que a utopia ela anda muito bem, né? ela faz a gente caminhar, como é uma frase do Fernando Birri, ótima, e, ao mesmo tempo, ela faz a gente disputar o que está parecendo impossível, mas que, no final, dá, tem como possibilidade de mudança. Enfim, desculpa a minha fala alongada, é isso. Daniel, tem mais gente que pediu a palavra? Alguém mais pediu a palavra, gente? É... Elza, né? A gente vai passar também um vídeo de três minutos do, do buzão da comunidade, que eu acho que é mais fácil para explicar o que é o buzão da comunidade, mas depois da fala da Elza, favor. Bom dia. Eu estou assim, extremamente orgulhosa de estar aqui, honrada mesmo. Quero agradecer muito, uma gratidão muito grande mesmo, por ter essa compreensão tão ampla do que realmente é a questão da mobilidade, do transporte, né? E principalmente aqui no nosso Brasil, que tem muitos Brasis que os brasileiros não conhecem por causa do transporte. Isso limita muito, né? E eu moro em Belo Horizonte, mas sou do interior. Minha alma é é da roça, é do interior, e eu tô me programando para ir. É uma cidade que tem menos de 5 mil habitantes, mas tem três escolas de música e uma escola de rock, que se deve muito ao trabalho da gente, enquanto educadora. Né? E nós precisamos né, de um ônibus, porque não tem, não tem transporte público, e a cidade cresceu porque é São Brás do Suaçuí, é uma região de mineração, né? então a cidade teve um boom, um crescimento muito grande, e agora as mineradoras estão saindo de lá, lá é uma área de risco. né? E, depois do que aconteceu em Brumadinho, a cidade agora migra animais, porque o rio Paraupeba foi assoreado lá embaixo e os animais vão subindo. né? Então, há necessidade realmente de ter um olhar diferenciado para o Campos da vertente, lá para São Brás do Soçui. E eu, morando lá, eu quero muito, porque lá necessita, a cidade cresceu... E o que era área rural se transformou em urbano, mas o urbano não tem transporte. Se a gente quiser sair, um táxi cobra 20 reais para levar no centro, que são 4 quilômetros, né? ou então caminha a pé e voltar. E para criança, idoso, como a menina a Dora falou, realmente é complicado fazer essa caminhada. Né? Então, assim, agradecida mesmo por essa oportunidade. Só isso. Obrigada. Obrigado, Elza. Vamos fazer tarifa zero em São Braço do Sassuí. É, a gente vai passar o vídeo, Daniel. O vídeo vai ter uma legenda em inglês, eu acredito, ou em alemão? Em alemão, da, daquelas legendas de YouTube, tá, gente? Então, sabe como é. Mas é melhor do que nada. É, obrigado, Marcos. Operando o vídeo, aí. eu vou passar na ordem. Então, Andréia, depois Charlene, depois Letícia. É, Sinta-se à vontade para fazer comentário geral. E aí já despede também? É isso? E... As Oi. Então, é anotei umas coisas aqui, mas coisas também que eu esqueci. Queria agradecer o nossa BH porque construiu uma estratégia de hackeamento do Estado, né? Que com a emenda parlamentar conseguiu fazer pesquisas e também a gente conseguiu juntas, né? Levar para BH Trans a necessidade de de ter um aplicativo, né? Para para o enfrentamento ao assédio às mulheres dentro do transporte público. Hoje eu sei que a guarda municipal levou isso adiante, né? Então tem trabalhado nesse sentido então o o rapaz ali o Tiago né falou que essa essa linguagem técnica é necessário concordo plenamente com você que a gente não tem que parar aí o que faz luta é povo e é povo na rua mas nós precisamos conhecer os inimigos se a gente não conhece qual é a linguagem o que eles pensam como agem o que come né como veste né assim que que com a gente o que você come, o que você veste, onde você mora. Nós também precisamos conhecer para a gente apresentar alternativas e ir com uma estratégia um pouco mais sólida, porque a luta é muito desafiadora. Charlene trouxe, né, a luta da Isidora, das ocupações. Esse enfrentamento ao capital exige estratégia. Então, não é só sair na rua e, como em 2013 fizemos, né? Merece estratégia. Então, é importante estudar. É, e hoje eu acho que o tarifa zero, apesar da palavra tarifa mesmo, concordo com a senhora, nós não estamos discutindo, nós estamos discutindo, é estrutura. Quando nós trouxemos aqui, eu trouxe na minha fala, a Charlene trouxe as necessidades das mulheres, e, e, e a Luciana falando do, do desafio da, de conversar com a institucionalidade, nós estamos rompendo com estruturas, estruturas coloniais, que ainda continua explorando o nosso trabalho, o patriarcado, que são homens brancos definindo como as mulheres vão sair de casa para trabalhar, que hora vão sair, que horas vão voltar. Então nós estamos discutindo estrutura. E também nós estamos enfrentando racismo. Que a, essa palavra racismo não aparece no debate, mas nós estamos falando sim de uma estrutura que mantém os negros ainda no trabalho informal. Essa informalidade também leva a gente a acessar esses equipamentos na informalidade. Quando você fala ah, porque os meninos pulam a roleta e agora colocaram os gambézinhos, a polícia militar, que não tem nada para fazer, para ficar correndo atrás dos meninos que estão indo para a escola, ou tá na hora de sentar e falar assim, olha, precisa do passe livre, mas precisa garantir que a escola também esteja próximo da casa que o hospital esteja próximo de casa, então, nós estamos discutindo estrutura. Então, se o argumento, nesse momento, é dizer que o transporte caro para alimentar empresário impede a gente de acessar a cidade na sua plenitude, direito à moradia, direito à educação, direito ao ensino superior, direito... A... Eu já vi pessoas perder gente, consulta médica, que ficou meses aguardando, porque não conseguiu o carro para trazer... Não conseguiu. Nós estamos falando de um Estado com 853 municípios. Então, o transporte público é, sim, hoje, a reprodução do navio negreiro. Seleciona quem vai circular na cidade, seleciona quem vai sair de casa, e impede a gente de circular o aglomerado da Serra, de chegar, de quem está numa vila, conversar com a outra vila. Quem ganha com isso? Esse discurso de segurança pública que vai lá só para matar. Porque quando a gente pode pensar estratégia, sentar junto é a mobilidade que impede a gente de pensar a estratégia de sobrevivência. E aí as respostas estão no aquilombamento. Como que a gente faz para mobilizar? A gente aquilomba. Aquilombar é você falar da necessidade do território. É, e aí é tarifas. Nós precisamos circular. As pessoas precisam chegar na escola, precisam chegar no médico, precisam chegar na farmácia. Precisa de emprego. A partir daí, a gente pode discutir sim mobilidade urbana, com o direito do cadeirante, com o direito das mulheres não ser assediada, porque isso dói. Anos e anos pegando transporte por quatro décadas. O, o, a violência sexual que acontece dentro do transporte público precisa ser discutida. Se você discute isso, você mobiliza. Não dá para discutir só os números. A gente tem que discutir o que a gente perde com o transporte segregador. E aí me coloco à disposição, porque na Assembleia também nós precisamos desse trabalho que é, é, de mostrar que nós não estamos... Nós não somos doidos. Nós estamos falando que é possível o transporte ser gratuito. Nós temos números, nós temos dados, nós temos estudo para isso. Louco é quem continua colocando um milhão, dois milhões na mão de uma, de uma empresa para ela não aumentar centavos. E ainda reduzindo ICMS, como o Bolsonaro fez agora, para poder fazer distribuição de renda. Nós já trabalhamos demais, tem recurso. Tem dinheiro parado no, no, na, na prefeitura, tem dinheiro parado no, no, no Tesouro Nacional da escravidão. Os 5% lá de cada escravo comprado e vendido. Nós queremos de volta. Por isso eu não negocio. Tarifa zero. E aí, por isso. Aí, para fechar agora mesmo. É só só a ira, eu preciso aproveitar o momento da ira para soltar as coisas, mas nós precisamos de participação na política. Nós precisamos cada vez mais eleger pessoas que representam o nosso cotidiano, porque é nesses espaços de poder que as decisões passam. E estar nesses espaços faz diferença na hora de decidir se esse um milhão vai para a assistência social e que volta para o governo... Porque é uma dona de casa que recebe distribuição de renda, ela vai direto no supermercado. Ela não põe em bolsa de valores que está nervosa. Eu não aguento essa palavra bolsa de valor nervosa. É, então a gente precisa de ter corpos negros periféricos ocupando espaços de poder, porque a gente precisa também descolonizar esses espaços. E é com a gente lá. Obrigada pelo espaço à sua disposição. Obrigada, Andréia. Charlene, considerações, comentários? Nossa. Estou muito feliz, viu, galera, de estar aqui trocando essa ideia, porque, na maioria das vezes, a gente não tem nem tempo para pensar o que nos afeta, né? É cuidar de menina, é cuidar de casa, é pensar nisso, é pensar naquilo. E não tem tempo para debater, de fato, as coisas que nos afetam, né? É, eu esqueci seu nome. Ele é Jonathan. Olha, eu sinceramente, assim, eu tendo e nesses nove anos de liderança comunitária contínua da Esdora, eu percebo que vai levar a conquista de direito é somente a luta é luta, é povo na rua é povo junto, e é povo junto mesmo. Não adianta achar que o problema de, do transporte público é diferente do problema de moradia, que o problema do transporte público é diferente do problema da questão racial. Está tudo interligado, é um sistema que está aí interligado. Então, tem que ser uma luta só. Nós precisamos parar de ficar nessa divisão de luta e juntar todas as lutas e ir para a rua, sabe? Eu acho que somente assim a gente vai conseguir pressionar para garantir, de fato, os direitos básicos. E eu não tenho muito a acrescentar que minha companheira maravilhosa, mestra negra, rainha, que está aqui do meu lado, já falou o que eu meio queria dizer. Mas eu queria, André. E aí, Giga. eu André, o André é aquele que fica aqui. Eu queria, assim, agradecer muito em nome da da ocupação, em nome da, da comunidade, do povo das periferias. Não sei se eu estou falando devagar ali, porque geralmente eu falo correndo. É não tá bom. É, e pedir também, aí, se vocês me permitem, nós, na Ocupação Rosa Leão, desde o início da pandemia, em 2000. Mi... tem uns três, quatro anos, né? é? então, então para nós parece que é muito mais. É, a gente vem fazendo uma luta constante do combate à fome na comunidade. Então, todas as pessoas que, quiserem, que do, quiserem doar um pacote de arroz, um pacote de feijão, de óleo, uma cesta, para a comunidade vai ser bem-vindo. A gente tem cadastrada 636 famílias extremamente vulneráveis. Estamos, temos os cadastros, entregamos nas quartas-feiras com senha. Porém, tem pessoas dormindo de terça para quarta na friagem. Para pegar a senha, para pegar o arroz e o feijão na quarta-feira. E aí pergunta, por que, que eles estão dormindo? Porque não tem no outro dia para comer. E aí eu tenho vídeos, não, tá, não sei se dá para pôr, mas eu acho que o tempo está pouco também. Quem quiser também pegar o contato e quiser fortalecer, Tata está aqui também. É, Tatá está aqui, pode passar o meu contato. E aí a gente tira, registra foto, manda como um comprovante que está entregando, porque a pandemia, ela amenizou, mas os problemas econômicos, o desemprego continua. E quem são esses afetados? São quem constrói a cidade e que não tem direito à cidade. E aí é, a gente tem uma palavra de ordem... <risos> O André, olha para mim, eu fico assim. Eu fico meio tímida, vocês veem que eu fico meio roxa, que preto não fica rosa, fica roxo, né? É, a gente cantava assim: é, Rosa Leão, Rosa Leão, ó, oh, a nossa luta aqui vale mais que ouro em pó.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 Tarifa zero, tarifa zero, ó. Oh, a nossa luta aqui vale mais que ouro em pó. Tarifa zero, tarifa zero, ó. Oh, a nossa luta aqui vale mais que ouro em pó. E a nossa luta aqui... E a nossa luta aqui. Vale mais que ouro e E vamos vencer, porque nós estamos do lado certo, do lado do amor, do companheirismo e da justiça. Muito obrigada, gente. A Charlene, fazer esses encerramentos assim. Eu dava para encerrar, minha... mas é, eu queria, antes de passar a palavra para a Letícia e para a Ani a Anny pediu também para, para fazer os comentários, já que essa é a última mesa, depois a gente vai ter uma plenária, a gente, o que vai ser aqui no auditório mesmo, mas que é uma tentativa de criar alguma coisa propositiva, ou pelo menos algumas diretrizes. Então, antes disso, e antes de passar a palavra, eu queria só agradecer a todo mundo, da equipe, todo mundo da organização que veio, que construiu esse evento. Agradecer o Marcos, que, que, fez a, né, que foi o cinegrafista. Inclusive, o Marcos, que fez o vídeo do, do Busão da Comunidade. Tá? É, o, tem um vídeo de um ano também. Todo mundo de BH quiser registrar coisas, procura o Marcos, que ele é muito bom de serviço, muito ponta firme. Queria agradecer os tradutores, o Francisco e o Wolf, que seguraram essa bronca de traduzir do alemão para o português e do português para o alemão é, essas pessoas aqui que falam gírias e falam rápido, né? Então, muito obrigado. É, queria agradecer na, na pessoa do Daniel, né? Porque tem muita gente envolvida, é muito difícil falar todo mundo mas, principalmente, o papel da Fundação Rosa Luxemburgo, do IDEC também, o Calabria está aqui também na pessoa dele, vou agradecer a todo mundo, mas assim eles fizeram o possível e impossível para a gente conseguir fazer esse evento. Foi, assim, Eu sei que né, são detalhes, mas assim a gente fez um evento é, três anos depois do primeiro evento, com metade do dinheiro que a gente tinha em 2019, num contexto inflacionário. Então, assim, todo mundo foi muito compreensivo, as, as prefeituras que vieram contribuíram também, a prefeitura de Caeté forneceu os ônibus de, de ontem, por exemplo. Então, foi muito importante o envolvimento de todo mundo. E eu sei que eu sou super suspeito para falar, mas queria agradecer a Letícia aqui, Viva vale, Lê, que o... É, porque o que ela segurou de bronca, né, o que ela segurou de, de problemas que, que aconteceram ao longo da nossa organização não está no gibi. Né, é, mas se ela conseguiu passar por isso e a gente conseguiu fazer esse evento, acho que a gente pode dizer que foi um sucesso. Obrigado. E passar para as considerações finais. Oi, gente. obrigado. <risos> é... Bom, as perguntas, eu acho que elas falam... Foram ótimas perguntas para continuar o argumento, assim, que é o argumento da, das dificuldades, das contradições, mas da potência também. Né? Eu acho que é um pouco do que, que a gente é, quis construir né, nessa mesa, ou tem falado, está falando aqui nessa mesa, é que... É uma luta, é uma mobilização e, e não é justamente não é sem contradições. A gente é, vai é, buscando os caminhos, vai bus buscando as frestas, vai alargando as frestas, né? A partir do momento em que a gente fala, assim, ah vocês não querem a gente aqui, mas a gente vai estar, a gente vocês vão nos ouvir, né? Vocês vão também aprender a falar como a gente fala, e a gente vai aprender a falar como vocês falam, e a gente é, vai né, colocando esses esses termos na, na mesa, mas eu acho que a, é muito mais do que soluções, né a gente vai mostrando limites, contradições, e vai tentando se reconfigurar a partir do que a gente aprende nessas experiências. Então eu acho que a gente eu, assim eu não tenho muitas respostas prontas né assim Tiago traz o problema da desmobilização do isolamento eu acho que que esse é um problema que também a gente percebe que a gente vivencia porque a ao adotar a linguagem técnica a gente também se vicia nela né e aí é, a gente buscar também, cotidianamente, estar em outros lugares para não, não estar viciado no lugar técnico é necessário. E uma coisa que eu gosto de pensar né, sobre a, a luta do transporte coletivo, a luta da mobilidade, ela é uma luta da vida cotidiana e ela é uma luta... De, da vida com dignidade, então ela tem que ser sobre o cotidiano, ela tem que ser sobre os espaços vividos e ela tem que ser sobre a experiência de vida, né? Então, portanto, ela também, ela não é só técnica, ela é afetiva, ela ela mobiliza afetos tanto negativos quanto positivos, assim, é, e por isso lúdico, né? Por isso também a gente tenta explorar muito esse lugar. É, sobre a construção do busão, acho que a gente tentou responder passando o vídeo, e vou compartilhar a fala com a Ani. É, mas foi, por exemplo, só também para ilustrar uma das contradições da, da construção, a gente... é isso, a gente está feliz com o um ônibus que cobra tarifa. E a gente está feliz mesmo. <risos> e é isso aí. É, e Bom... É, essa, eu essa comentei acho a fala falar da Ana junto com isso e Elza sobre a, a questão né, de como que a cidade se urbanizou mas sem o transporte acho que a gente tem cada vez mais é, cidades com experiências assim né que que já chega numa num tipo de gestão e de modelo de cidade que que vai buscar mais que o poder público vai ver mais como alternativa é, soluções né, tipo moto, mototáxi, carro e tudo mais, do que o provimento do transporte público e, e levar a bandeira do transporte público com qualidade para essas cidades, cidades que estão crescendo, né, que se, é, que se urbanizaram com a mineração, que tem uma contradição enorme nisso, né, da... da Urbanização vir com a mineração e você não ter um retorno para a cidade, que até é infraestrutura mínima para a cidade funcionar, é é realmente uma luta. E é uma, eu acho que é uma coisa assim que a gente. Não é só São Braz do Sassuí, né? é várias cidades mineradoras semelhantes. Mas a gente é horizontal e tudo mais. E a Ani, nossa companheira de luta que também construiu esse evento aí com a gente, via ideia de que está assim, emocionada de estar aqui com ela também, depois de ir para São Paulo. Absurdo! Fala aí, Ani. Ani deixou a gente aqui em BH, foi para São Paulo. tão um triste. A culpa, a culpa é do Rafael, e mas a Aline, pelo menos, conheceu a Aline. Te amo, amiga. Ó, eu vou falar quatro coisas. primeira é... Desculpa, eu cheguei atrasada, eu fui enganada pelo despertador que não toca em final de semana, só em dia de semana. Aí a vida é assim. Mas, primeiro, eu queria falar para André e para Charlene um agradecimento muito grande, porque vocês... Eu cheguei bem depois de vocês na luta, vocês são exemplo para mim e eu tenho certeza que para todas as outras pessoas aqui eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui porque eu pessoalmente quando penso em construir luta eu penso em vocês no exemplo que vocês são no enfrentamento de contradições nas vitórias materiais que foram conquistadas porque a Isidora está lá e continuará lá e será cada vez melhor assim e isso eu quero agradecer a vocês e dizer que a gente está muito honrado de saber que vocês vêm aqui compartilhar o saber de vocês e os saberes das comunidades que vocês representam com a gente. Assim, obrigado por isso. A segunda coisa que eu queria falar é o seguinte, o Dedé falou, mas eu vou repetir, porque eu, eu, eu falo há dez anos as mesmas três coisas, tá? então, assim, nada de novo sobre o sol. Eu queria agradecer ao André e à Letícia pelo esforço que eles fizeram aqui. A Letícia não satisfeita em manufaturar uma criança. Ela está amamentando esta criança agora, right now, entendeu? E ela está aqui, fazendo esse evento acontecer, fazendo a gente ser confortável e feliz. E, tipo assim, a Letícia, mano, assim... Já casou com o Dedé, né? Já, enfim, perdemos a oportunidade de todos nós. E eu queria agradecer também ao Caetano e a Luana e a Ju Moreira, que fizeram tudo acontecer ao nosso redor. Obrigada, foi incrível isso que vocês fizeram acontecer. E eu queria agradecer a Aline, minha companheira de lutas todos os dias no trabalho, na vida, em São Paulo. São Paulo é massa, desculpa, gente, é legal. A Aline escreveu a relatoria de quase todas as mesas, então a gente vai ter um registro escrito desse momento aqui, por causa do trabalho que ela fez. Então, obrigada a todos vocês que trabalharam para fazer esse evento acontecer, vocês são maravilhosos. E aí eu queria falar uma terceira coisa, que é a seguinte, vocês viram o vídeo do Busão da Comunidade, ele é perfeito, apenas... Não tem o que mais dizer. Mas eu vou dizer uma coisa que é: quando o ônibus. Aquele é o primeiro dia da linha. Quando a linha fez um ano, a gente que é muito entusiasta da beleza, vocês viram que no vídeo tinha uma placa de ônibus que a gente fez. Então a gente fez um bolo com aquela placa e distribuiu o bolo. E aí tem um vídeo desse dia no YouTube, assistam, porque tem um momento mágico que é: a gente entrou com o um bolo dentro do ônibus para o motorista só para a velhinha. E alguém lá no fundo gritou, vai pegar fogo essa merda aí. Foi maravilhoso esse dia. Mas o que eu queria focar nisso especificamente é o seguinte, assim, eu acho que é, uma das dificuldades de todo mundo que constrói luta, não no campo eleitoral, que é muita gente aqui, é que a eleição ela tem uma grande vantagem, que é, é um tempo limitado e há uma vitória e uma derrota claras. Alguém ganha e é isso aí. Isso é um resultado, é palpável, a gente vê. Enquanto que uma luta que se prolonga no tempo pelo avançar de condições, pelo constante enfrentamento de contradições, ela às vezes perde esse lugar de falar, putz, isso aqui está feito, é nós. Então é difícil mobilizar as pessoas em torno do eterno retorno das contradições, entendeu? Eu quero mais é deitar na BR e ser atropelada quando eu penso nisso. Então eu não penso nisso. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem, todos nós aqui, é a capacidade de ter entendido isso já há muitos anos e se organizar em torno de pautas específicas. Então, por exemplo, a história do busão não terminou aí, porque aí tinha menos veículos, agora tem mais veículos, tem mais horários, tem motorista, tem cobrador, tem, tem romance, tem várias coisas maravilhosas. E tem um tecido social que se constituiu ali em torno do território, porque aquilo ali é só a ponta do iceberg. Tem o bloco de carnaval, tem a flor... Tem as escolas, tem a EJA, tem o baile, tem o, o pula-catraca, tem a escola de futebol, tem, tem um milhão de coisas ali. E isso é uma rede que a gente continua tecendo. Assim. Então, mesmo que a gente não tenha né, o marco das eleições, tipo assim, ganhamos, perdemos, fizemos, é muito claro o que aconteceu ali e o potencial que aquilo tem. Eu gosto de pensar nisso porque eu acho que a gente está muito fudido na situação geral de golpismo, fascismo desenfreado, tempo seco, então, eu acho que é bom a gente guardar isso para nós e pensar nisso na plenária. A gente, em conjunto, aqui é capaz de umas coisas incríveis. Assim. Eu fico muito feliz que o, a, a jornada do Tarifa foi muito próxima sempre da jornada da moradia, porque a gente sabe que as coisas caminham juntos, porque todas as lutas são todas as lutas. Com isso, parei de falar, assistam a porra do vídeo, façam ônibus na cidade de vocês. Muito obrigada mais uma vez, vocês são incríveis. Obrigada. Obrigada, Ani. Eu tenho uma última questão antes de, de encerrar. O pessoal de Maricá está aí? É, pediram para perguntar se é verdade que vocês vão sortear aquele ônibus grande que, que pisca luzinha. Oh, meu Deus, a gente quer! O Daniel com proposição, é que aquele ônibus... Só tem aquele. É, então não. Mas obrigado, gente. Eu tive que perguntar. Então tá, gente. Obrigado. Oi? É. O Marcos ganhou o ônibus no sorteio. Gente, então tá, tá encerrada as mesas. Muito obrigado a todo mundo. Obrigado, Charlene. Obrigado, Andréia. Obrigado, Letícia. Quem for ficar para plenária, 15 minutos de intervalo, 10 minutos e a gente volta.